Cientistas tentam explicar por que tanta gente, em diferentes épocas e civilizações, afirmam ver espíritos. Para a ciência, espíritos não existem. Nossa personalidade, nossa inteligência, nosso caráter, tudo é determinado pelas conexões cerebrais. Quando morremos, as células têm o mesmo fim, sem deixar possibilidade para a alma ou fantasmas aflorarem mas os próprios cientistas reconhecem relatos de experiências sobrenaturais e de contatos com o espírito. Esses relatos estão presentes em diversas civilizações e são quase tão antigos quanto a escrita. A possessão por deuses e demônios aparece desde 2000 a.C., o Tratado do Diagnóstico Médico, do Prognóstico, um conjunto de 40 pedras babilônicas dedicadas à medicina, descreve as alucinações auditivas e as ausências súbitas com um caráter sobrenatural. E Heróblifos também revela que os egípcios acreditavam que mortos ou demônios entravam no corpo dos vivos e provocavam tais sintomas. O caráter sagrado também esteve presente na Grécia Antiga, onde alucinações eram chamadas de doença sagrada ou doença da lua. Com o advento do cristianismo, os inúmeros deuses deixaram de ser a causa para esses fenômenos. Surgiram então assim as explicações naturais de como a lua afetaria o meio e essas crises no cérebro. Na Idade Média, quem tinha alucinações era considerado herege, Joana d'Arc, queimada em 1431, quando tinha 29 anos, começou a ouvir vozes e perceber luzes estranhas ainda na adolescência. Hoje os espíritos inspiram todo um gênero de cinema, filmes de terror, sem falar em contos de literatura universal, novelas e conversas de família, com tantas histórias distantes, porém parecidas. É muito fácil acreditar que existe algo além ao nosso redor. Mas e você, acredita na existência de espíritos que sejam bons, ruins ou até mesmo neutros?